Bom dia pessoal, muita gente andou perguntando nos comentários como é que monetizava o canal Então resolvi mostrar de uma maneira bem simples como é que monetiza A gente teve que vir para um canal alternativo, porque o nosso já está monetizado Então não tinha mais como explicar o passo a passo no nosso canal Então vamos lá, clica aqui, vem em seu canal Esse aqui está na versão beta eu vou fazer um outro vídeo explicando como é na, na versão clássica. Então, na versão beta, que é o mais comum, você vem aqui, clica aqui na versão beta e aparece aqui Outros Recursos. Você clica em Outros Recursos, vai aparecer aqui, essa lista aqui para escolher e você vem em Geração de Receita geração de receita você vai ver que eles estão explicando que precisa de quatro mil horas de visualização e mil inscritos mas você pode continuar mesmo assim iniciar então tem isso aqui tudinho você de você vem aqui ler tudinho e sim você vai também marcar tudo isso a ficar melhor. Porque eles só aceitam se você aceitar tudo. Então vamos. Para cá. Então vem aqui. Inscrever-se no Google AdSense. Porque precisa disso. De se inscrever no Google AdSense. Iniciar. Então. Por aqui e você clica em próximo. Escolha uma conta. No caso, é essa que já tá. E você vai para o Google AdSense. Chegamos então. Aqui você vai é, clicar aqui sim, quero receber ajuda e sugestões para eles lhe ajudarem sempre sim, selecionar o país ou território seleciona o país ou território que é o nosso Brasil e vem de novo para ler os termos as condições, você lê tudo em aqui e vem para cá muita gente não lê não, vai direto para o Li e aceito. Mas o certo é ler. Criar a conta. Nesse caso, é criando a conta no Adicense. Vamos aqui para os primeiros passos para criar a conta no Adicense. Mesmo que você não tenha os mil inscritos, não impede de você criar a conta no Adicense. Pessoa física, né? Porque vai, vai pedir o CPF. Aqui é o nome e endereço. No caso aqui é o nome do canal, mas você pode botar o seu nome mesmo para o um endereço. Aqui linha de endereço 1, pode botar o seu endereço. Né? Aqui. Mas você bota o seu endereço mesmo, é porque a gente não quer botar o endereço é, da gente mesmo. Aqui é só para dizer. o bairro, né, você bota também o seu bairro, o estado, no caso aqui a gente pode botar, estamos no Rio Grande do Norte, aqui a cidade, nossa cidade, Natal, N, N, Natal, aqui o CEP da nossa rua, você pode botar o CEP da sua rua. É só para o número de telefone, que a gente bota o número de telefone. Aí como o Natal 84, a gente bota qualquer número de telefone, que a gente tá só inventando, viu, pessoal? E bota em enviar. Pronto. Redirecionado. Vem isso aqui, sua conta no Google AdSense. Então você criou uma conta, uma conta no Google AdSense. Aqui é o Google AdSense solicitado. Conta do Google AdSense associada. Configurações de Google AdSense. Agora vem para a etapa 3. Iniciar. Aqui pergunta como é que você quer definir as preferências de geração de receita. Então aqui você bota em salvar. Agora essa fase aqui é a fase de análise do Google AdSense. Que vai analisar o seu canal. Se já tem essas 4 mil horas. E se já tem os mil inscritos. Então, foi isso, pessoal. A gente vai fazer no, no próximo vídeo como é que você sabe dessas 4 mil horas. Se você já tem essas 4 mil horas e quanto falta para alcançar essas 4 mil horas. A gente vai dizer isso no próximo vídeo. Então, foi isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.